E aí, pessoal, finalmente eu vim falar desse filme que eu tava muito em falta com vocês, que é o pianista do grandioso, que eu adoro, né, Roman Polanski. Enfim, é, é um filme, assim, muito, muito tenso, principalmente, assim, no final. O coitado do Adrian Borne, ele, ele não aguenta mais, tu, tu vê, assim, o aspecto dele tá completamente derrotado já, né, e aqui ele faz o pianista Spilman e é uma história real, tem documentários no YouTube eu ainda não assisti, mas eu quero assistir então, assim, mostra toda aquela trajetória e as pessoas que, assim, deram abrigo para ele então a gente pensa, imagina, sabe e essa pessoa sobreviveu e, e viveu bastante tempo imagina se ninguém tivesse ajudado e é o que aconteceu com vários judeus, né? E esse filme, assim, ele é muito bonito, ele mostra bem a essência do, do, do ser humano ali e as atrocidades da guerra, né? E, assim, quando vão pro gueto também, os fatos históricos estão muito bem colocados. E esse filme tem completo dublado no YouTube com uma boa qualidade. Então não é desculpa pra não ser assistido. E é isso, gente, assim, olha, é um filme bem chocante. É, é bem, assim, emocionante de ver.